É de para deparado de ouvir música, se calhar. Música. Estás a ouvir música? Estás de empintando. <risos> Isto não se respeita. Este é o Alberto. O Alberto tem um projeto musical que é o Luar. Ele é guitarrista nos Bad Weather. Já trabalhou com a Surma, com a Russa, Dan Ghost. Estou a achar que era engraçado falarmos um bocadinho aqui para a câmara. Uh, e pronto, espero que gostem. Eu, eu acho que não. para já não faço beats. Já houve uma altura que acho que fazia. Se calharmos, agora já não. Também era a altura que fazia mais beats tipo deep hop e. Uhum. Trap, e é mais. a fórmula. Ah, acho, é. tipo, sai mais fácil. Né, tipo, mas chegou a uma altura ali que já. Me, tipo, começava a fazer um beat trap e a mãe aborrecia-me, então exportava só a moldia e daí surgiu também o sample pack de moldias que foram sobrando e cenas assim. Para mim a música é muito. É mais uma escap... é tipo escapism. Uma escapatória. Yeah, é, é, é mais do género. Eu, se eu tiver isto também, pronto, é agora, porque eu no início, se calhar o primeiro ano, estava naquela, uau, wow, eu não conheço nada yeah, de música coisa, e estou só a experimentar. Tipo um Aí foi. Yeah, Para mim isso era jogar jogos. tipo, estar yeah. a experimentar, porque era, ah, isto é bem engraçado, até que pronto, olha, está aqui um álbum. Mas yeah. agora que já se passaram dois anos, não é? Desde que eu faço algumas cenas, já estou naquela ok. Tipo, agora quero fazer as coisas cena, com qualidade. É. Eu acho que foi um bocado parecido. Tipo, ao início eu lançava uma música todas as semanas. Ya, yeah, ya, yeah, mas, é. mas isso era bom até. Tu conseguiste ah, vários eu acho, que eu, acho que, tipo, eu acho que toda a gente, quando começa, devia fazer uma cena parecida. E não, não precisa publicar sequer para só deixar privado, mas... O facto uhum. de teres ali uma deadline todas as semanas, já todos os dias, já todos os... Não sei, cada pessoa é, é que sabe. Sim, sim. Ter essa estrutura não ajuda-te não só a, a disciplinar a criatividade. Uhum. E a... Um, Teres um workflow assim mais quick yeah. teres, E mais principalmente tipo, quando estou sinto quando estou tipo, a trabalhar com outras pessoas tipo, mesmo em, em estúdio ou tipo, em, em sessões, devido a ter feito essas cenas no início consigo tipo, fazer uma ideia facilmente de uns acordes ou de uma. Uhum. consigo logo tipo, num dia se calhar ter uma música já quase feita se, se correu bem, yeah. bem, às vezes caiu bem da mal. Eu comecei não. a experimentar, não. não é? E então não foi tanto nessa não. coisa de ser avançar, metódica. Não. Yeah, Exato, e também não tinha, não tinha nada em vista a nível de lançar coisas, ou de ter um nome sequer. Era mais naquela, ok, isso é engraçado. Depois também, eu ao início comecei um bocado mais como sound design. Fazia cenas que era, tipo, gravava. Yeah, para os filmes. Yeah, tipo, com o zoom isso. Então fazia cenas no 40 Loops. Estás ali num programa pela primeira vez e tipo, não sabes ver que as Sim, é cenas vez. funciona, é. Às vezes sai saem tá, ali, cenas à toa e fica fixe. O Alberto é em Berlim e eu estou a viver em Londres. É tudo bem, é objetivo, é, faz sentido. Está é tudo bem, é bem pensado. Está tudo no sítio dessa hora certa Há sempre um, é um trama é? a passar, há sempre um assim, autocarro. E no matter where you are na cidade, há sempre alguma coisa perto para voltar para casa. Londres também é um bocado assim. As pessoas são muito reservadas. E era aquilo que eu estava a falar ainda há bocado. Há uma fake niceness. Eu não gosto de nada. Eu vou já ver em Los Angeles. Okay. Não, é ela diferente. É que é por... é, ela... Não, mas a lei é... é o outro espectro. Lá é. As pessoas escondem aquilo que sentem e tu sabes que estou a esconder. apoio tipo, ao o discurso de redes sociais são más redes sociais uhum. fazem mal, o que é verdade. Mas hum, também, tipo, as tipo, cenas incríveis que eu consegui fazer porque uhum. tinha, era ativo nas redes sociais e porque sei lá, as pessoas encontraram-me. Era... Também ao lado, acho que é um lado boeda positivo através do Instagram e do que for. E acho que agora está-se a começar a falar um bocado mais disso e a tentar, tipo, tipo, da scale um bocado mais para o lado positivo uhum. e não ser só, tipo, fake news e porcarias. Eu acho que o lado bom das redes sociais é que hoje em dia esse é o sítio onde consegues fazer melhor networking. Yeah. É aí onde tu consegues facilmente tipo, conectar com uma pessoa, pessoa tua, que tu estás tipo, yeah. que pode ser muito maior que tu e mandas uma mensagem e ela pode ser que veja e yeah. tipo, gosta da tua cena. Pá, mas eu acho que a cena que eu tentei fazer um bocado também quando voltei de bolinhas se é quando estava lá, não filtrar tanto aquilo que eu prestava e ser um bocado mais open-minded naquilo que eu metia. Não curar tudo o que eu prestava na história ah, okay. e não ser, tipo, o que me acontecer. Tipo, passei ao meu cão e está a girar, então a faço todo meu cão e não... Ah, porque antes eras mais metódico, é isso? Era, né? mas tipo, só metia, se calhar, quando é, eu, lançava eu, eu, alguma quando... coisa e só metia... Ok. E agora, tipo, só... Tipo, a, a mim é o contrário, eu, tipo, agora sou mais metódica. Tipo, porque eu antes era grande bombe de tudo, estás yeah. yeah. te a É, Pai, eu tive tuterei a mamãe. <risos> Twitter para mim é tipo. É, é onde tu vais quando estás zangado e depois apagas os tweets na manhã seguinte. É só isso. Eu já não gosto muito do Twitter, eu vou lá para os news. Sei lá coisas fixas, sei assim, é que é boa não sei, acho que é, é as redes sociais onde sentes mais tipo, a polarização e as Sim, pessoas a é. umas com as outras é, é tóxico. Tu viste só o sexto dilema, não é? E... Esse documentário, tudo aquilo que eles falaram sobre ser super Vicente, isso eu já sabia, por isso é que eu tirei as notificações e essa parte acho que até é fácil de tu... Mas, mesmo assim, acho que há pessoas que não têm a sensação de ir... Claro, mas é. eu estou a dizer, pronto, no ponto onde eu estava, já estava naquela. Ok, yeah, eu tenho que parar de passar tanto screen time no só no para screen. Também. No screen. <risos> tanto time no screen. Exato. Mas, uma parte que eu não sabia, não estava tão somewhere, é aquilo de o AI, yeah, que está é. no, no algoritmo a das qual, redes tinha sociais. tinha uma ideia, mas não sabia faz tanto sentido. Eu sempre fui, tipo, central, estás a ver? Eu acho que o falta mais é pessoas no centro. Não é? E, tipo, eu sempre fui assim. Só que agora... Quanto mais vejo pessoal de central direita a ir é. para fascismo, mais fico. É pá, calma aí. Faz parte da natureza humana, eu, tipo, vejo alguém tipo, de extremo oposto e sentes-te ali o teu sim, ego sim. um bocado ferido e tens que. De, tens de... Mas eu sempre tive uma visão muito decorada da política e acho que. Acho, acho que não tenho... tô, tipo, não está todo educado o suficiente <risos> okay, okay. Tipo de coisa na política. Não, mas não para mim, sair. por exemplo, pessoas que, que os frente rendimentos e que não trabalham e que escolhem não trabalhar, e isso que é uma coisa que a direita é super contra, acho que isso tem que ser estudado caso, caso a caso, porque. Odeio quando generalizam que, tipo, certas etnias usufruem mais que as outras. é para podes ter isso a nível de percentagens, mas há tantas famílias de uma etnia diferente que, que são trabalhadoras e que estão a fazer o seu dever como civis, não é? Ou seja, acho que deve parar de olhar para as coisas, baseando em como as pessoas são, a nível físico, a cor que elas têm, ou de onde é que vieram, e começarmos a analisar mais a nível estatístico, caso a caso, yeah. quanto é que alguém está a render e porque é que não tem trabalho e Mas criar não sei iniciativas lá que se para. Tiram essas, esses dados por etnia, nem se sabia que isso existia. E também há muito disso que, yeah. que é dito, mais do que estudado. Não, e... eu perguntei -me, tipo, onde é que as pessoas vão buscar estes dados. <risos> Como fácil. É só o preconceito, eu acho. isso. É, é. uh, por isso é que as pessoas têm que. eu Para mim, começa-se a olhar para as coisas sem olhares para a cara da pessoa. Começa-se a olhar para aquilo que ela está a fazer. É isso, é isso. O Ratui sei o quanto? Não sei. Ah, acho que, que foi 2,0. É foi 2008. A sério? É. Não foi há tanto. Não. Acho que foi 208. Tenho bem ideia que foi tipo 2012. Foi 208. E tu tens um 2,5 no Ratatouille e que tu queres explicar isto? 2,5? <risos> Não tenho nada. 2,5. Que grave. Isso <risos> é um erro. Não é um erro. É sim, isso foi provavelmente eu há boi tempo. Mas isso aconteceu, <risos> esse treino na foto, dar 2,5 ao Ratatouille? Pronto, espero que tenham gostado, uh, vou deixar as redes sociais do Luar cá em baixo e vemo-nos no próximo vídeo. <risos> tchau, tchau. <risos> <Okay>. <risos> Este é o Alberto, o Alberto AK Luar é um produtor de música portuguesa a Música portuguesa <risos> oh, Restart, restart O então, que é que tu leste? Não vi nada, por eles não porque O que é, que é que é a esquizofrenia? Eles são de lá ou de cá? Eles? De lá? De onde? <risos> eles caem de onde? De lá? Olha a ganda cão ah, use excesso, né? of thought. <laughs> Gone. Yeah.